Se você pegou a chave da sua tão sonhada casa própria, seu apartamento, está com pouca grana para comprar pisos revestimentos e contratar a mão de obra, eu tenho a solução para você. Aguarde, depois da vinheta eu vou te explicar o que você precisa fazer para ter sua casa com piso instalado. Pessoal, se você chegou até aqui, Provavelmente você já me conhece, eu sou o Franz Rezende, criador deste canal, o canal O Azulejista. Nesse canal eu tenho várias, vários vídeos explicando como colocar pisos e revestimentos em qualquer tipo de ambiente. Aqui eu tenho é, vídeos sobre vários formatos de piso, vários formatos de revestimento, ensinando vocês a colocá-los, a cortá-los... E muito mais. Então, se você pegou a chave da sua casa, se você pegou a chave do seu apartamento, está precisando economizar com mão de obra para ter grana para poder comprar um material de boa qualidade, eu vou falar para você, você pode aprender gratuitamente com esse canal a sentar seu próprio piso. Nós temos várias pessoas que são inscritas no canal que me mandam mensagens, Franz, com as suas técnicas, dicas do próprio canal mesmo, eu consegui fazer o serviço na minha casa. Isso tem me dado uma grande alegria, saber que eu posso fazer parte dessas pessoas. Mas se você também está com um pouco de pressa, quer aprender mais rápido o processo de assentamento de piso, revestimento, para fazer o próprio serviço na sua casa, eu desenvolvi um curso exclusivo aqui com as minhas técnicas, com passo a passo, tanto no revestimento como no piso, ensinando pessoas leigas, pessoas que já têm certa noção também, a colocar em pisos e revestimentos na sua própria casa. Então, se você está precisando colocar a mão na massa com apenas R$ reais que é o valor do meu curso, você vai ter 90 aulas em que eu ensino para você tudo sobre pisos e revestimentos, como fazer os assentamentos, é, tudo sobre ferramentas também. E além disso, o meu curso dá assessoria para você durante um ano. O curso é vitalício, você vai conseguir assistir as aulas sempre que você quiser assessoria por, por um ano, você vai poder mandar mensagens para mim no WhatsApp, eu vou estar tá respondendo para você. Você vai me mandar fotos, vídeos sobre os ambientes que você vai estar tá fazendo o assentamento, me pedindo sugestões, orientações e dicas, e eu vou estar tá passando elas para você. Então, não perca essa chance. Se você quer aprender e está com tempo, é só se inscrever no canal, garimpar nos vídeos aí do nosso canal. Tem vários vídeos em que eu te ensino a assentar piso e investimentos. Se você está com pressa, quer aprender rápido esse processo de colocação de piso e revestimentos, é só se cadastrar no nosso curso. O link está no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição desse vídeo. É só entrar lá, se cadastrar, assim que você efetuar a compra, você já vai ter acesso às aulas, vai começar a aprender a sentar seu próprio piso e revestimento na sua casa, no seu sonho, você mesmo vai conseguir realizar. Beleza, pessoal? Obrigado. Fui!